Para o de 25 de Abril, isso influenciou, obviamente, os meus não é? Agora... Por exemplo, certo? Isso influenciou muito. Posit... Então, é, peraí, a tua avó teve 17 -se filhos e nenhum deles foi para o ultramar? Claro que foram. E isso não fez diferença? Ah. Estás a ver? É isso? Não sentiu nada? Sentiu, sentiu! Sentiu os filhos na guerra, okay. Te ok? Teve os filhos na guerra, mas não foi uma guerra qualquer. Foi uma guerra de preservação de um regime a quem de podre. O, que o que faz, basicamente, a ditadura do Estado Novo, do ponto de vista cultural, com o deus-pátria-família, com, com a ideia, com a ideia da, da pobreza honrada, com o sistema corporativista, o que faz é basicamente dizer às pessoas que não há imaginação para além daquilo. Se cortas a imaginação de um povo, a capacidade de sonhar com algo diferente para melhor, já ganhaste esse jogo da ditadura. Se as pessoas acreditam que não conseguem mais, não conseguem melhor do que aquilo... Só tens que ter uma máquina propagandística que diga, este é o modo E havia, havia alguém atrás do Salazar que fosse de facto, ou seja, mastermind por trás disso, ou era? Tipo, o PIB cresceu e não sei o quê. O que as pessoas esquecem é que, por muito que nos metam números à frente, que pareça super objetivo a economia é uma ciência social. São critérios e dinâmicas criados e operados por pessoas por indivíduos que têm interesses próprios, a economia na verdade é o estudo dos, dos interesses, dos conflitos de interesses e da alocação de recursos, e portanto é algo que, cu, cujo o, o número positivo ou negativo tem que ser lido em contexto. Uma das coisas que mais, um, mais bonitas de se ver no 25 de abril é a forma como a, todas as revoluções, para o melhor da população, porque há revoluções que não são, mas todas as revoluções são, uh, são boas, não é? A, a nossa foi especial. Por todo o contexto. Certo. Certo. Mas a melhor coisa do 25 de Abril é o Twitter, mano. <risos> ah, é? é. <risos> Sente-se um então objectificado, Francisco, e acho que é bom aí, que as pessoas. Assim? Não, e não, não, não, não, não sentes-te sentes desconfortável, nota-se perfeitamente, por isso é bom que as pessoas disseram isso. E é justo que a humildade de dizer assim: Francisco, peço desculpa se agir de e, forma agir. a incomodar os, vamos, teus, os teus sentimentos. Vamos aí, entender. Eu... Se as pessoas me abordam e eu, pá, sou por norma uma pessoa uh, dita simpática e educada. Cordial, ah, respondo, claro. tipo, não, não vejo maldade naquilo. Respondo, mas também não estou a dar grande, uh, não, estou, não estou a dar grande ênfase àquela interação. Acho que é, é, acho que é para perceber que da próxima escusam de o fazer. Então se excusa, eu não estou aqui a mandar nenhuma mensagem para ninguém em específico, mas até, eu até porque, até não porque eu <risos> mas o touro, claramente ficas incomodado, quem vizes se, se lhe Servir a carapuça para a semana, nós temos Mano, de tem ter que ter aqui uma Mano, resposta se... do Chico, que pediu desculpa. E tu disseste no Patreon que não fazias mais vídeos daqueles porque te ficavas incomodado. Exatamente. Por isso, se há uma coisa que tu não fazes mais vídeos, estás a ver, a mostrar-te a treinar, é porque, fica... porque isso é um dos motivos, ficaste incomodado. E eu não te quero ver incomodado. Entidades, solicitamos um pedido de desculpa ao Francisco. Por escrito ao Francisco até ao pro... à próxima quarta-feira. Assim, já uma assim uma relação entre, entre a arte e o artista, porque eu encaro aquilo como uma expressão artística. Como se então está a caixota fora, mano! Está a caixota fora! Pega-nos Pega pesos, caixota! Está a caixota é, é. fora que se foda! Tu achas que a roupa. Imagina. Há uma frase... Toda a gente que carregou aqui para, para falar de 25 de Abril. Não, já vamos ao 25 de Abril. Não, é verdade, foi para isto? Foi para isto? 25 não, já vamos aos fachos. É a minha frase preferida. Já vamos aos fachos. Ai, aos fachos. Não, porque há uma frase engraçada do, do, do, do, do, da comunidade de drag uh, que é: Tu nasces. Eu não sei a tradução para português. Não sei, desculpa, não sei a frase em inglesa, mas sei a tradução sei para certo. português. Que é: Tu nasces nu e tudo o resto é drag. Ok. Tás faz todo sentido claro tipo tu nasces nu tudo o resto é drag tudo o resto é tipo resto é... por isso Chico achas que só para terminar achas que nós éramos mais felizes só com uma tipo nós, obviamente é, é chato andar de gaita ao ar livre estás aí para os talejar roçar em merdas mas tipo a partir de hoje era, os gajos todos com uma tanguinha da spido estás a ver e as gajas todas também só com aqueles bodies da spido porque a é é bodies porque é que tem que ser maior um que o outro não, está bem, sem ser já ou também uma tanguinha do speed E com este também. Pronto, bem Eu, eu também, acho, acho que eram os mais felizes Não, acho que as pessoas gostam de usar roupa Gostam de se expressar através do vestuário ah, eu acho que, que, que mais felizes acho, acho, <risos> acho que isso pode não ser o outfit mais confortável Para as pessoas que Também é uma parte importante Para pessoas com mulher, nomeadamente O que é que interessa? Acho que as pessoas podem, podem devem usar o que, entender. o que bem entenderem O que bem entenderem? O que bem entenderem Atenção eu acho... O que bem entenderem Se for nada, sim eu, eu Não, o que bem entenderem As pessoas podem vestir-se como bem entenderem Não, não, então não, não, não é tempo, tá. <risos> Sabes o que é que lhe está a passar na Não, não, não, como bem entenderem No, no limite, sim é, é isso, que é o limite eu quero que, que eu quero que a norma social tenda para que as pessoas possam expressar-se da forma como entenderem gostava Como entenderem que se as pessoas quisessem andar andar-nos na rua, que, que o fizessem Andassem-nos na rua sem que isso hum. fosse motivo de que se lelma certo? Se quiseres vestir-te como um oficial da Gestapo, <risos> Vem-te como oficial vai gastar-te. Agora vai o soldado russo no meu porto. Russo não, isso não é por oh, Não, estou a dar nutrição. Em termos, de... <risos> Porque é em termos do estado de direito como nós o conhecemos... Uh, fazer-se passar por uma figura de autoridade também pode ser problemático imagina um gajo um gajo com um uniforme, estás a ver de um uniforme nazi sim. todo vestido a nazi, estás a ver sabes que com quem é uma que é? bandana com, aquela, com a cara do Zé C. Afonso <risos> por exemplo acho, acho, isso já seria muito iconoclástico até seria sim, sim, sim. mas sabes qual é a liberdade a liberdade que as pessoas ter, a liberdade mínima que o, que o cidadão moderno deveria ter em termos de vestuário era a do Johnny Sins, O Johnny não, eu, Sims já pode tudo. utilizar qualquer vestimenta. Ou tende. Ou tende para poder utilizar qualquer vestimenta. Mas é um ele é um homem muito bem parecido. E, e, e multifacetado. E multifacetado. Muito bem sucedido. Mas olha, vamos ao tema que não foi Johnny Sins, estás a ver? Então faz a intro. <coughs> aí ah, eu não sei a intro, mas espera aí. Antes de conhecermos. <risos> <risos> não, lá, indo, lá Não tô. interessa como começa Ei, É desinteressante Quando acaba Uma conversa que a é correr bem Não chegará a lado nenhum Obrigado Por estarem aqui neste 30 de Abril Caso estejam a ver e ouvir isto No dia em que, nos... em que estamos a lançá-lo O meu nome é Francisco Paz Rodrigues À minha direita Castro e atrás da câmara bem, nós estamos aqui, essencialmente, para discutir este período festivo Chamemos-lhe festivo É festivo, foda-se, 25 de Abril Mas também, que falo, também quero falar do 1 de Maio Ah, também ah, é festivo O dia do colaborador <risos> O dia do assalariado Esse mesmo uh, e, e, portanto, como todos nós somos, de alguma forma, uh, nós somos filhos de Abril nós somos trabalhadores. Somos tem, netos. em dias. Certo. Somos netos de abril Neto é filho duas vezes, a minha avó está <risos> E no espírito da solidariedade, como, como por exemplo, que cantavam pessoas como o Zeca Afonso, cuja imitação rasca eu fiz há pouco na intro, podem deixar o like. Paz, pão, saúde, habitação e um like no <risos> vídeo do YouTube acho que sim paz, da saúde, habitação e a subscrição paz, saldo da habitação, educação e a subscrição no Patreon se assim entenderem, se tiverem disponibilidade financeira para o efeito com a partir de um mínimo de 10 euros por mês, até porque nós vamos ter uma despesa extra que vamos ter que pagar agora uma subscrição de uma ferramenta de inteligência artificial para que eu possa não passar tanto tempo a ouvir a minha própria voz na edição e talvez venha para aqui mais bem disposto. Ora, portanto, vamos então ao tema que talvez interesse. Talvez não. 25 de Abril. Interessa-te? Claro, acho que 25 de Abril, acho que interessa a todos os que portugueses. O é que, que é que significa para ti? Para mim, o 25 de Abril, churrascada, <risos> não O <risos> que, é que é que significa? Que... Menos não menos é sim... <risos> O que é que significa o 25 de Abril? Significa, mano, para mim tipo, ver filmes, estás a ver? Sem ser, tipo, ver filmes e ficar a pensar, tipo e eles viveram assim estás a ver? Seja de okay. que for tipo, É a liberdade de não ter, tipo, é nunca ter passado por dificuldades é, é, Mais dificuldades, ou seja, dificuldades é, é, é, é, eu sei que há, houve pessoal que não passou muitas dificuldades antes, antes, antes de 25 de Abril mas nem é tanta liberdade porque imagina, nós falámos 25 de Abril mas aqui em Gondomar é, é, é mesmo a liberdade Estás a ver? Não seja, as pessoas que a minha mãe e os meus pais, os meus avós que engomam do mar aqui nesta terra, 25 de Abril, nem, nem a minha avó dizia-me que nem, nem, nem reparou que tinha havido isso. Está bem, mas. Não, existe. existe, existe tipo, sim, mas existe. A forma como o país é governado existe. Isso é, isso é, uma, isso é uma grande habilidade do Salazar, mas, mas já lá é. Existe, mas tu falas do 25 de Abril e as pessoas falam das grandes capitais. Coimbra, Lisboa, claro, Porto. Está bem, está é está ok, mas então. Ok. te o que é que é o 25 de Abril e tu estás a falar o quê? do dia da Revolução? Isso é, para mim é o que me interessa. Então, é o pré e o pós 25 de Abril, correto? Certo. E para mim, estás a ver, com aquilo que os meus pais me passaram, aquilo que a minha avó, aquilo que estava a dizer, aquilo que os meus. Não, não sentiu avós, esse me pass... efeito. Não sentiu esse efeito. Certo. Nos, nos, anos, a, nos anos a seguir depois obviamente que sentiu mas nos anos a seguir não sentiu esse efeito prático porque a vida continuou era tudo a mesma coisa mas para os meus pais para a minha mãe foi a possibilidade de ter poder, poder ir para a escola porque na altura as escolas aqui em Gondomar eram divididas e a minha mãe não podia ir para a escola tipo tinha a escola das mulheres que eram nos caralhos e a escola dos homens que eram nos caralhos e depois foi aberta a EB23 Gondomar que foi a escola mista certo. e ela pôde ir para a escola porque ela se não tinha que acordar tipo e não podia ir para a escola ou seja o 25 de Abril Certo, mas o Estado Novo também, também construiu a escola. Ai, construiu de... Não, construímos não. não, não construiu escolas. E mas mas, mas antes de abril, e 25 de Abril, a minha mãe diz isso, e é das coisas que ela mais diz: e mais, que é, antes de 25 de Abril, ela tinha que ir para a escola dela, que era a escola só de mulheres. Certo. E era nos caralhos, ela não pôde ir, faltou dois, é é dois é é anos, de... anos, não pôde. E depois. Pronto. Hum... Pronto. Mas o que é que é para ti então? Que, Olha, o para que amiga... é que é o legado? Não quer saber? quero saber, seria muito interessante falar com os avós e os teus pais sobre o mas eu quero saber o que é que é para ti o legado a revolução de 74 para 75 o legado da revolução para mim sim porque, porque é que tu valorizas esse dia Dizeste, é um dia importante para os portugueses é que, sim eu, é que eu valorizo importante? a coisa porque é ou seja aquilo que eu mais prezo de todas as coisas o 25 de abril trouxe isso que é a liberdade estás a ver? a liberdade individual das pessoas pelo menos um pouco da liberdade individual ou pelo menos dar um pouco de liberdade ok é a coisa que eu mais prezo, com mais prezo desde, independente da sua dimensão, é as pessoas poderem ser livres de fazerem aquilo que lhes apetecer. Falar, obviamente, para ter os. os com os erros, não é? Mas não. poder ter o dom da, da liberdade, seja ela fazer merda seja ela falar, seja ela dizer o que for. Um, para mim, a coisa mais importante agora, eu, como João Castro, mano, eu não, eu não posso dizer merda nenhuma sobre 25 de Abril, nasci em 94 uma vida sempre muito facilitada tu não podes, podes olhar para aquilo que tens podes estudar sobre aquilo que existiu e podes formar uma opinião certo, podes formar uma opinião e lá está, as pessoas mais próximas de mim que viveram antes do 25 de Abril essa opinião formada pelas sem ser por livros e história, é lá está era uma, era uma altura <risos> vou fazer aqui uma pequena tangente, desculpa era lindo <risos> que agora aquele pessoal, pessoal de direita é radical Eu começasse a dizer, olha tu não andas aí a falar do lugar de fala? Tu então não podes falar sobre o 25 de abril porque <risos> tu sabes como é que era antes Tu sabes como é que era antes Não bro, imagina, eu, eu sei como é que era antes para muita gente em Portugal Mas as pessoas é. mais próximas de não mim sofreram, se calhar, As tá pessoas mais próximas isso. de mim, estás a ver? Neste caso, e não estamos a falar de pessoas ricas, estamos a falar de pessoas que eram extremamente bons, a minha Os meus avós é tudo, okay. um, Mano, no 25 de abril para eles, ou seja, aquele momento em específico para eles foi-lhes completamente indiferente mas não sentiram diferença na vida antes a minha de 50 avó, 50 avó 50 a e depois? provavelmente o sentido. A a minha... existiram coisas que eu nunca não reparou. Não, não, não, a minha avó... Tudo, castro, tudo bem, eu não faço ideia, não é? Eu sei que a tua não, avó foi diferente, estava no Porto, naquela zona. Que, obviamente, claro que sim, mas, mas, mas a questão é precisamente essa, para mim, isto pode ser a minha maneira de ver, é absolutamente, é, é relevante saber, mas é absolutamente indiferente qual é que é a perspectiva das pessoas que me são próximas que viveram 25 de Abril. Ah, é a mim não. que, é que é aí, meu? Ah, é a mim não. Porquê? Ah, mano, porque imagina, não, tipo, não é indiferente... A, minha, a minha e a tua visão do mundo são formadas, obviamente, influenciadas por essas pessoas. São formadas dentro da tua consciência, dentro das experiências que absorves da... Do, dos conteúdos, das leituras, dos filmes que vês, porque é que, porque é que tem que estar radicado com base na experiência? Não, não na está radicado. De, um, de, um, de uma amostra muito pequena, isso, não, e não está radicado. Isso, obviamente, livros, histórias, uh, depoimentos de pessoas que viveram naquela imagina, altura. Imagina, tipo, é que nem precisas imaginar um história. Se eu disser agora, olha, existia um país com estas características, achas que isto era um país fixo? Claro, para se viver? mas eu gosto quando, eu gosto de falar, e sempre gostei de falar com os meus avós, sobretudo. Estás a ver? Sobre and merdas. Claro. E falar do 25 de Abril com as minhas avós, sobretudo, com as minhas avós, não com os meus avós, mas com as minhas avós, que eram pessoas que nasciam daqui. Era tipo a minha avó mais que morreu agora, tipo, era, era como era a mais nova, estás a ver? E passou, mas a minha avó, a outra minha avó, o tipo, 25 de Abril, ela tinha tipo 50 anos, já, quase. Sim. Já tinha 50 anos. Uh, para ela, tipo, é, imagine, nada, é. É tudo igual. Existem todas essas faces, por isso é que eu estou dizendo... Eu, eu Isto não te que fascina? Saber. Como é que, tipo, no, ao lado, 20, 20, 15 km ao lado, estava a haver uma revolução e, tipo, aqui, tipo... Oh Castro, mas a... hoje em dia poderia acontecer uma coisa muito semelhante. Ai, Embora exista a internet e tudo mais. Muda, muda há qualquer coisa profunda difícil. que muda na governação do país e há pessoas que estão completamente a talheres. Obviamente que eu não estou a argumentar na mesma proporção do que acontecia nessa altura. Um quilómetro na altura era é o equivalente para ir a 40 hoje em dia. Exato. É um isso... fenómeno da compressão espaço-tempo. Uma hora, uma hora de viagem, é o equivalente para ir a 5 minutos hoje em dia. Certo, mas a mim, eu fico fascinado como é que tipo... Tu falo, eu falo com muita gente, a saber, muita gente diz dos relatos dos meus avós, dos, da minha, dos, meus tios, dos meus tios, dos meus tios e há os meus tios, o 25 certo. de Abril e o pós, isso aí influenciou-lhes muita vida, não, não é? Mas imagina. Mas minhas mas, hum, mas até para as colónias e o caralho, isso, isso o, a guerra do ultramar e tudo o que veio após o 25 de Abril, certo. isso influenciou, uh, para o prévio de 25 Sim. de Abril, isso influenciou obviamente os meus tios, não é? Agora, por exemplo, certo, isso influenciou muito negativamente então, o que Então, é espera a tua avó teve 17 filhos. E nenhum deles foi para o ultramar? Claro que foram. E isso não lhe fez diferença. Estás a ver? É isso. Não sentiu nada? Sentiu, sentiu. Não, cara. Sentiu os filhos na guerra, ok? Te, okay. Te Teve os filhos na guerra, mas não foi uma guerra qualquer. Foi uma guerra de preservação de um regime a quem de podre. Ela pode achar que não sentiu, mas não sentiu. Agora, a questão é sobre, sobre a distância. Os meus avós viveu na Boa Vista no, a 25 de abril de 74. Se calhar, duas ruas abaixo, vivia uma pessoa, imagina, numa numa ilha. Uma pessoa pau que vivia no centro do Porto, como havia e nunca ilas, saía da ilha em todo lado. E pronto, se calhar o 25 para aquela pessoa: olha, houve aqui muita comoção, as coisas mudaram, mas barulho antes, na rua. basicamente é, a vida era uma merda antes, a vida continua a ser uma merda depois. E aquela pessoa, olha, não fez diferença, passados uns anos, entendo o que eu quero dizer? Entendo, mas não estás a perceber o que eu estou a dizer, acho eu-me. Tipo, como é que as pessoas. Aquilo, aquilo que eu vejo é toda a gente. Eu vejo pessoas, os relatos dos avós, dos meus avós que tiveram ali, tiveram aquele outro, -se certo. e isso eu fico, foda-se, os meus avós, tipo, nada. Tipo, não houve. Mas, mas claramente houve. Ah, Sim, os filhos. Os, pronto, que os pronto. então vamos, vamos então à parte interessante da habilidade política, particularmente do Salazar, porque o Estado Novo era uma corporização dele, quase essa ideia da dominação do oço, de que a vida era porreira, e de que... De, de que não, mas não era porreira, era não era porreira. Para a minha avó não era porreira e também não ficou porreira. Pois, mas a, que... não, mas... pois mas a questão é essa, é que... Falta-me agora o termo dessa, dessa, dessa pobreza material, a pobreza honrada. Entendes? muita mentalidade de portuguesa. O Salazar não inventou isto. As pessoas acham muito, mas... mas, mas... Pode, pode ver-se no espírito português, chamemos-lhe assim, esta, esta ideia de que, de que havia já uma, uma ideia de uma, de uma pobreza honrada, com, com o decaimento do, do império. E o Salazar aproveita muito bem isso e, e, e há assim um estado de anomia social muito grande em que as pessoas não pretendem, não fazem nada, não têm esperança, não imaginam nada. O que tu fazes, basicamente?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 O máximo que existe, obviamente que sempre houve muita gente contra, e sempre houve gente que quis imaginar mundos diferentes e que lutou por mundos diferentes e que morreu por mundos diferentes dentro do regime do Estado Novo, mas a grande habilidade através da propaganda e todas as medidas sociais é essa, além do, obviamente, clima de medo, que claro eu compreendo que os teus avós não se tivessem cruzado muitas vezes com um lapide, nunca que não tivessem tido amigos que eles saibam. Que não, tivessem, ah, sabe, que, não, claro. que não tivessem conhecido pessoas que tinham sido presas, torturadas eventualmente mortas, que não tivessem sido eles próprios alguma vez abordados por uma coisa tão, tão, tão básica como se juntarem no café e terem uma conversa que alguém viu porque muita gente era informadora da PIDE e às vezes usava-se isso, como hoje em dia também se usa noutras dinâmicas para prejudicar as pessoas efetivamente, tipo não gosto de denunciar-te claro Pronto. Portanto, isso, isso meu, meu avô, mãe, é, o meu avô dizia -me é, muitas vezes. É, tá Calde-se, fim... não se pedir para os cafés. Estou ah, pronto. O meu, dizer, o, meu avô, o meu avô, que morreu cedo, meu avô dizia-me ah, isso okay. muitas vezes. calde não se pedir é, para os cafés. Eu até, eu até, eu faço sempre um poço no um 25 de abril. Há uns dias dizem que eu faço sempre questão de, de fazer um poço. E o que fiz? Acho que a casa. <coughs> num estado de alcoolemia elevado, devo confessar. Uh, de 24 para 25 de abril. E. E tive uma ideia, tipo, aquilo que para, para mim este ano era o 25 de Abril, porque eu estava até a pensar neste podcast. Este podcast, obviamente, está ligado à liberdade de expressão e nós damos aqui imensa merda. E, e não, não temos repercussões maiores do que isso, a não ser um, um pequeno julgamento social. Mas é a liberdade de associação, quando as pessoas querem associar, de facto, e constituir um, uma entidade política, mas é a liberdade de reunião das pessoas poderem sentar e discutir ideias de forma livre, sem ter o escrutínio de uma, de, tu, tu de uma sentes... autoridade que tem um monopólio da é certo, força. Certo, mas tu tens, não tens, isso, não tens isso obviamente, hoje em dia estás a ver? Certo. Mas tu, tu te sentes sempre o, o obviamente que tu, hoje em dia não tem nada a ver nem estou a comparar, mas mesmo hoje em dia tu se, po, po, estás aqui sentado a falar estás na mesma a policiar aquilo que tu vais dizer sempre estás a ver? Se, obviamente que não é por questões legais, não é? Mas Mais o... por questões de, de... nem que seja certo, de... Eu de posso estar a policiar, tuas mas eu não por... estou com medo Sim, certo, me estás com um medo num um medo a sério, certo? Castro. Mas poderás ter... Castro, tão simples quanto o que nós fizemos há uns meses em que juntámos 10 amigos e fomos para uma cabana no sabugal não podíamos fazer, não podias fazer. Claro que não. E, e, e atenção a repercussão não era uma, uma, uma qualquer sanção social de x pessoa diz mal-te no Twitter é que ele já não gosta de ti não, porque era podias ir preso efetivamente sem, sem, sem, sem haver um, um, um sistema de, de, de direito penal que garantisse o teu bem-estar as tuas liberdades, porque estava tudo cooptado pela, pela máquina do Estado percebes? basicamente o que, o que, o, o, o que uma ditadura faz no mais básico, é trocar a liberdade pela segurança barra estabilidade. É isso. E porque tens um projeto político de 40 anos. Coisa que em, que em democracia dificilmente terás. É um pacto de Estado inaudito. Mas eu acho que é um trade-off que vale a pena. Claro, a que claro que sim Claro que sim A liberdade é de errar casos, pronto, pronto Pronto Para sermos governados pelo PES Não interessa Mas é a liberdade Que é uma coisa que, que eu prezo muito Que é a liberdade de errar A liberdade Faz... de errar claro, ah, claro De fazer merda oh, Vamos pôr aspas na merda né? Mas sim De fazer merda yeah, É uma coisa que eu prezo Poder ter sim, Mas, mas, mas... Isso Depende Depende de quê? Tu não tens de liberdade de errar se o teu erro for beber três garrafas de vinho, conduzires e matares três pessoas num acidente Claro bro, claro, mas é de liberdade de errar noutras coisas, estás a ver? Hum. Seja ela a liberdade de errar aqui Na forma como te expressas É a liberdade de errar no trabalho Estás a ver? É a liberdade de errar no meio da rua Falar com a polícia Falar com aquilo ou com o outro, estás a ver? Tipo, tu podes, tens essa, tens essa opção Podes fazer o que tu quiseres Certo e por exemplo, e, imagina, e... Tu, imagina tu tinhas este podcast, estás a ver? E davam-te regras que tu não podias falar de... Imagina, hoje em dia chegava aqui uma, uma marca, dava-nos dinheiro e tu só podes falar disto disto, disto, disto, disto, disto, estás a ver? Tu falavas só disso? Tinhas essa coisa só de falar desse, daqueles tópicos e não podias ir para outros tópicos. Eu? Imagina, chegava aqui alguém e dava-te dinheiro, olha, tens de falar bem do, do, do, do Costa todas as semanas. Depende do dinheiro. Ah, não, disso não. <risos> não, não, não. não, não. Tens falar bem do Costa. E depois tens de criticar isto, agora tens de mandar chanas a este. Não, eu, eu pessoalmente 10 mil paus por mês. Vai fazer. Não, não, não. Tá não depende, depende do que estás a dizer. Agora se fosse, olha, tenho, tens, tens agora isto, este podcast passa a ser basicamente um, um, um, um escape propagandístico do, do António Costa. Não, não tenho interesse nisso, mas eu tenho a liberdade de não o fazer. É isso, Coisa na altura não, teria. não terias, era tipo claro, chegava sim. aqui alguém mas do é, é, Estado é, Novo e dizia-te é, é, tá agora é. vais começar a fazer isto Vamos passar isto agora? Tá. Uma, Como é que seria uma ditadura agora? Como é que seria uma ditadura agora? É assim, é muito difícil hoje em dia, porque o que tu tens de fazer, basicamente para ter, para ter um regime ditatorial é tens de ter um monopólio da violência mas isso também um, um Estado de Direito tem a né? polícia, o exército, etc. Tens de ter Tens, tens, tens que dominar as vias de comunicação pública tens de ter uma máquina propagandística e hoje em dia é muito difícil de teres, um, de teres um discurso o, puto, o relativo. A... A... pois porque Exato. imagina é por causa do desenvolvimento tecnológico sim Puramente, não é porque somos uma sociedade muito mais iluminada do ponto de vista dos valores. Não, simplesmente as, as informações estão muito mais é depressa. Muito mais depressa é a... e muito, mais, presas, é muito tu mais variada Tem as duas vezes canais de televisão, tu. Claro não, nem sim. é isso, imagina. E fechavam às seis da tarde. Tu hoje em dia vês uma notícia e consegues. merda como estavas a dizer no dia seguinte estavas preso. Mas tu hoje em dia consegues ver uma notícia e consegues confirmá-la em 30, 40 segundos. Antigamente uma notícia demorava N de dias até ser confirmada. Ah, sim! Aí não, não havia o polígrafo. outras coisas. <risos> ah, não havia o polígrafo. Bro. Claro, não, não, havia, não havia liberdade de imprensa, não? Não, não havia. Havia era. censura. Efetivamente havia censura. E, e é, precisamente, é precisamente essa questão. Então, como é que seria uma ditadura hoje? Aquela, bacana, mim, aquela bacana do. Tens que cortar acesso. Tens cortar acesso à comunicação. Tem, tem, tem que pá, ser super violento. Não sei como é que farias, tipo, o Estado novo, não é? Achas que super Aqui. violento era a solução? Eu acho que não era a solução neste momento. Não, não, ainda tens ditaduras neste, ainda tens Não, ditadura. não, estou a falar, não estou a falar, estou a falar num país num país, a num país num ditadura. país democrata como é Portugal, estás a ver? De hum. repente agora não é como a Coreia do, do, do, do Norte, que aquilo é, é super controlado. Imagina, sempre foi. Imagina te... agora num país livre, de repente. Pois, mas eu ainda acho tem... que ainda Eu acho que terias de ter o golpe burocrático mas o teu, teu sistema tá, o teu sistema prevê isso ou seja, imagina o PS tem uma maioria absoluta vamos imaginar o, o cenário que temos agora, o PS tem uma maioria absoluta e há umas presidenciais eu nem ia pelo sistema presidencial eu nem ia uh, tomas conta pelos tribunais começas toda isto é uma cabala Muita gente participa, não é? Está <risos> tudo feito Está tudo feito <risos> okay. uh, Provavelmente fica e a botar uma Imagina, imagina é existe, existe, existe um pequeno desequilíbrio que é natural O sistema judicial tem, tem, tem dessas vicissitudes Existe um, um desequilíbrio uh, Por exemplo, quando está num tribunal Um juiz, um procurador Sim, agora, ser E uma advogada, vamos colocar Simbolicamente O juiz sente-se-á Mais próximo do procurador Quando devia estar equidistante uhum. Estudaram no SES no, Não é no SES de Boaventura, É no SES Centro de Estudos Judiciários uh, São ambos funcionários públicos São, são, do, são do ramo da, da magistratura E portanto Existirá essa Imagina que agora existir Nas procuradorias, uma cabala Nos tribunais Ok, isto, agora as decisões judiciais vão passar por aqui e isso teria que ser, obviamente, alinhado com o, com o poder político, o, o legislativo, mais. Porque depois podes tomar o executivo se, se, se tivesse o legislativo. Acho que era por aí. Ó oh, pá, tens de ter as forças armadas. Eu acho que é a preciso ser ter... oh, é. o é isso isso. É monopólio um da violência. Tu tens tu... de poder ameaçar as pessoas com o fim da sua vida. É isso, as pessoas iam perceber isto. Oh, bro. Mas o isso é era pra... mais no final. Que final? tinha que ser com falinhas assim? Mas a partir Sim, do momento em é que as pessoas ser, notassem, tu ias ser. ter que ter tudo yeah. preparado para ser violento. Sim, no momento, mas já lá com falinhas Mas isso é rápido, Porque nós, imagina, porque nós estamos aqui a assumir que não Nunca uma ditadura. O pensamento uno toda a gente ia pensar da mesma forma. Isso mas é certo, se calhar mas isso a não aconteceria É isso, porque mesmo postarmo-nos em 2023 completamente pró aquilo. Ah, assistiria, mas havia pessoas 23. 23. completamente anti aquilo, que se iam organizar e iam um outro ia ter uma imagina, porque ter uma ia, imagina, ia ter uma... imagina? Tu, tu, tu uma, das, uma das coisas que eu penso, as coisas... na Coreia do Norte. Certo. Que eu acho que já viste o suficiente sobre a Coreia do Norte para saber com aquilo, tipo, certo. tipo Acho que as pessoas são educadas desde que aprendem a comunicar em sociedade a ter aquele tipo de visão sobre o líder supremo. Até um discurso divino, por exemplo. Não é? é um Estado muito militarizado. É um Estado uh, que, que fornece muito poucos instrumentos de, de educação e de mobilidade social às pessoas. É um Estado onde as pessoas passam efetivamente fome. Porque a partir ah, tem que há fome, informação... Passam lá fome que é para morrerem, que é para ser menos pessoas. É por tudo É, é por, castigo. É, por é, é por desinteresse É, é por castigo é, até mas, Aquela é, bacana Que foi ao flagrante A, Ion a Ion Park. Park. Ela diz, Ela diz lá uma cena que, que, que diz que a pior coisa Da Coreia do Norte É eles deixarem As pessoas dos campos E se morrerem à fome Que é para haver, é Para ser, é para um controle, num, um controle Populacional Também, também. Ela diz sim. Mas é assim A Yomi Park Também não é Não é uma fonte supervivência. É, é mais que eu ah, certo, certo. <risos> não, mas imagina, não é só por causa disso atribuir apenas um aquilo é. é... Sim, mas imagina, certamente também maneira. estará relacionado que eles e, fa... e possa fazer algo. É mais a perspectiva é, é, dela em relação é, é, é, àquilo. Sim, é isso. É, exatamente. Aqui uma pequena tangente a questão é um bocadinho Sim, é que... é, o, é o... A um bocadinho seguinte. Um, a, Coreia, a elite Da norte-coreana tem um interesse muito grande em manter a população pobre. Para depois requerer ajuda ah, claro. financeira internacional se, e, e se existe uma correlação que está estudada Sempre que existe um destes testes Há duas semanas Já se ouviu isto Teste no míssil nuclear norte-coreano Etc, etc É uma ameaça dos gajos basicamente Para que os Estados Unidos Nomeadamente lhes dê dinheiro Pois? Sabias disto? eu não percebo. Faz-me lembrar quando era chave. Basicamente, é nós temos uma população muito pobre. Isto está a correr mal. tipo Não sabemos. não sabemos que é os Estados Unidos que lhe financia? Em grande parte, sim. Não é a China? A China também financia. não é só. não é os Estados Unidos financiam a Coreia do Norte? Imagina, são os Estados Unidos diretamente, mas é apoio internacional que passa, normalmente passa por alguém. Mas há agências governamentais americanas envolvidas nisso. É, fazer, é dar aquilo, é dar o chupa ao bebê yeah. É literalmente isso. É, ele faz pedidos que não são. É tipo. Uh, e eu, eu, eu acho quero... que tu achas que imagina, tu achas que imagina, está lá o Bro, o, o Kim, está lá o Kim. Acho que há uma vez este, este, este cenário aconteceu, tipo, e eles estavam lá a fazer as bombas, né, a fazer exercícios, começaram a furar, né, para baixo e de repente alguém furou demasiado e começou a ser uma cena preta. E eles taparam aquela merda, tipo com terra por cima para aquela merda, nunca mais sair. Petróleo, não é? <risos> petróleo era. Só isso, petróleo era uma festa. Mesmo. Para eles. Pá, claro. Aí é que, aí não, é que não, o. China, por exemplo, os Estados Unidos porque, iam querer ainda mais fazer eles querem, a é, claro. eles, não querem, eles não querem ser pobres. Eles é não têm era. a hipótese de não ser pobres. Então fazem-se ser ainda. Fazem, tornam-nos ainda por, mais pobres. tornam a população ainda mais pobre. Para ser, porquê é que eles não têm hipótese? É um Estado altamente burocratizado, é um Estado que não tem setor produtivo, repara, tem dos maiores exércitos do mundo, mas não está em nenhuma guerra. Precisa de alimentar aquelas pessoas, precisa de dar fardas, precisa até ter tanques, precisa ter arma, precisa ter programa nuclear, e tem mas não tem, nenhuma, não, não tem nenhuma infraestrutura que produza algo para a, para a economia. são os soldados mais bem preparados que nunca foram de facto preparados. Que, mas, qual é a última mas, guerra? Qual é o último combate que recebeu? Com a... Não foi a guerra civil deles. É, é, a é guerra da Coreia foi nos anos 50. É isso, tá? bro. Mas acho que foi a última guerra deles. E não é, é, guerra civil. Civil, Comba... é a guerra civil. Comba... Qual, qual foi o, forma... o último combate que armado? Que não, qual é o último combate armado da Coreia do Norte? Não existe. Entendes? Aquilo é um Estado que não tem, não, não tem razão para dizer, funcionar. Deve existir em, tipo na fronteira, acredito eu. Que isso... Não, alguém tem uma zona desmilitarizada. Pronto, mas de resto. Não, não há Mas, Mas, fora esta tangente a ditadura em Portugal pá, <risos> lá está porque eu, não vou, eu acho que não, não dá para assumir o pensamento único se toda a gente acreditasse numa coisa tipo idolatrasse era, era, yeah, isso então, era um o percurso Salazar é um bocado esse como, como, como ministro, ministro das finanças tornou-se idolatrado e depois finge que não quer poder embora tenha conspirado muito para obter finge que não quer poder para o nomearem e, e, e com isso se tornar a é isso que eu também nunca cara. percebi nunca percebi muito, espero que me Sim. expliques agora ele pronto, a nível financeiro não é? foi é. uma pessoa que enriqueceu muito Portugal é, é o que dizem eu, eu, não, eu não sei, eu não leio quando, lei. quando no período inicial enquanto ministro das finanças e já como não présimo. enriqueceu ele não enriqueceu, ele, ele procurou que uh, Portugal tivesse um estado de autarcia ou seja, que nunca esteve na verdade que a balança comercial estivesse equilibrada, importações, exportações, zero, ok? Importações menos exportações, zero. Entendes? Certas? Não, eu já percebi. Okay, não tenho que dizer que as essa, exportações não é zero. Mas, mas imagina, a parte do enriquecer é a seguinte: tu podes ter uma balança comercial equilibrada, tu podes ter as contas do Estado todas certas, aparentemente estavam, mas isso é baseado em quê? Isso é baseado na exploração dos, do, das colónias, dos, do, daquilo que eles chamavam os territórios ultramarinos, é baseado no empobrecimento, é baseado num sistema corporativo, ou seja, em que o Estado tinha um, uma grande influência sobre as decisões empresariais, porque entrega o poder económico a, a casa-famílias verdadeiramente, mas a poucos grupos entrega o poder económico e, portanto, é assim. Olhas para as contas e as contas são relativamente sãs. O crescimento económico, o crescimento do PIB, existe de facto. E está associado a uma melhoria das condições de vida da população? Não. É por isso que eu não percebo muito bem essa... Porque o que falta muito é que jogo de palavra de dizer que o Salazar, que foi um, um, porque, porque, porque um, brilhante, um brilhante, porque economista. é, que, se, que é, que é que os é ordem, estavam que estavam cheios. é trocas a liberdade pela ordem, está tudo, tudo em senhor, ordem. Está aqui, tá tudo, o, é é isso, Laker, tá tudo como deve estar, pois, mas é por isso que havia um descontentamento crescente. Quer dizer, o descontentamento parte muito do esforço de guerra, que são 13 anos, um esforço que quase não faz sentido nenhum, mas a.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 mastermind por trás disso é. o mastermind é o, o, o estado novo é uma declinação quase total do Salazar aliás um quando mastermind, havia um problema no, quando havia um problema no Ministério qualquer o Salazar nomeava a ser o ministro daquele de, um, há um problema é, é, da guerra eu, sou eu eu é que mando nisto agora é que ponho isto a tratar eu é que ponho isto a funcionar há um falta-me agora o nome dele era de nobre de apelido porra não António Ferro Há, há vários masterminds, obviamente, não, não, não os em cá todos agora, porque este não é um esforço de uma pessoa só. Estou só a dizer que é representado muito por ele. Mas o, o, o, o António Ferro era, não sei se ministro, mas era responsável pela propaganda durante uma parte importante do Estado Novo. Okay? Criar todo este discurso, financiar as obras de arte, as obras de arte, falas do, do teatro de revista, do cinema... Uh, de dizer quais é que eram os discursos permitidos ou não, perceber qual é que era o pulsar da, da sociedade e da cultura portuguesa para poder manter, basicamente, o Estado Novo. Mas obviamente que tens, por exemplo, o Cardeal Cerejeira, que era o chefe da, chef da, da, da Igreja Católica, creio que pelos anos 40, também é uma, um mastermind de, de, da forma como... Como coloca a Igreja que fica toda satisfeita por recuperar o poder perdido na... durante a Primeira República? O poder efetivo, não é? Que desemboca em casos como, como os conhecemos hoje em dia. Pá, por isso é super difícil tu atribuíres Pá, a uma pessoa. Então, só o, que eu estou, o que eu estou a dizer é que é muito. Claro, é sério, porque que eu fiz esta questão, não é? Porque se, por exemplo, Mas... eu que ainda há pouco tempo vi um documentário da Segunda Guerra Mundial. Nem era sobre a Segunda Guerra Mundial, era no tempo da Segunda Guerra Mundial, certo. mas era sobre as pessoas que estavam à volta do Hitler, o que é que cada uma estava a fazer na altura, e de facto havia lá outras pessoas que tinham não tanto importância claro, como Hitler, um golpe, né? Hitler, é. mas que fizeram se não fosse aquelas pessoas, o Hitler certo. Mas imagina, o, It, o, o isto é uma coisa pronto, que, que é um bocado que acaba por ser um bocado polémica, mas eu acho que é mais por uma questão ideológica, eu acho que não há, eu até já o disse aqui: tipo, o Salazar é uma pessoa brilhante. E não foi que fosse para pessoa não significa que as intenções dele, tipo, que, que os resultados fossem para o Salazar Ele fala uma pessoa brilhante O Hitler era um, um drogado Era mesmo, disse é a em metanfetamina <risos> O Hitler era artista Também pô, bro, normal, O Hitler era tudo menos artista era, Ou seja, esta esta esta construção Esta construção de um estado forte parte muito daí Uh, a, forma, a forma como forma como o Chico se O Salazar era brilhante O Itor é drogado <risos> não, tô, Estou a brincar maras. contigo O Itor também é brilhante Mas Não é por aí E o Salazar também é drogado isso, Por acaso estou a querer que não Mas para mim ser é drogado é até uma coisa boa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 por indivíduos que têm interesses próprios. A economia, na verdade, é o estudo dos interesses, dos conflitos de interesses e da alocação de recursos. E, portanto, é algo que, cu, cujo o, o número positivo ou negativo tem que ser lido em contexto. Uma economia moderna, capitalista, não se considera uh, uma economia sã, se não um estiver a crescer, lá está, 3% ao ano. E se crescer é menos de 3%, acho que é por volta deste nível, consideras que estás mal, em termos económicos. Digo, ou seja, há uma constante expansão. O que significa que a cada dia que passa, os Estados Unidos são cada vez mais, neste sistema, nesta ordem mundial, o país mais rico de sempre, o país mais rico, em termos económicos, que alguma vez existiu. Todos os dias, cada vez mais ricos. Todos os dias, em cidades como Detroit, como, metrópoles, como, como Detroit, como Los Angeles, como São Francisco, há mais pessoas paupérrimas, há mais pessoas sem um sistema que as proteja, há mais pessoas que são elas próprias encaminhadas pelo sistema para uh, a insalubridade, para uh, uh, a mendicidade, para uh, a toxicodependência, para tudo o que tu não consideras são numa sociedade. Aquela sociedade é rica, há boi dinheiro, há... Elon Musk okay, é, é, é, tem, é uma fortuna americana Bill Gates é uma fortuna americana os donos, os donos da, das equipas de, de futebol americano que, que, que brincam com, com empresas de 5 mil milhões, que é o que aquilo é porque lhes apetece, porque eles têm, a fonte de rendimento deles é outra são fortunas americanas, é um país riquíssimo isso não significa que seja um, um, um valor líquido positivo Certo, sobre, sobre a questão sobre olha, o que é que está de novo eu deixa de fazer assim por baixo que disseste concordo para, para dar um exemplo porque é sempre fácil posso bater à vontade nos Estados Unidos não é? não, não mas eu com, com, concordo, concordo concordo perfeitamente com o que estás a dizer concordo pronto obrigado João Paulo não acho que o mais importante são as pessoas sim, claro que e sim e o bem-estar é. bem geral certo imagina não vais ter um sistema perfeito mas podes criar mas podes criar e, e pressa obviamente e... depende, Exato. Da, depende da, qual é que é a tua prioridade política numa ditadura, também não há, uma, não há um ponto na democracia e, e, e há um lapso, mas numa ditadura, a tua grande prioridade é manter te poder. Daís mas o um que é que leva, que, que, que leva uma pessoa, bro? Isto eu sei que é uma coisa muito abstrata, não é tão concreta como estas perguntas que eu estou a fazer até agora. Mas o que é que leva uma pessoa tipo, a, a, a alvejar, estás a ver, tipo, a ter este poder todo sobre uma nação? Pode crê-lo, pode ser mesmo uma Só questão uma Uh, no caso, por exemplo, do, da ditadura militar e depois do, do Estado Novo, é por ordem nas coisas. Porque tu tinhas, um, tinhas um. Já não tinha um grupo de pessoas. Não, muito... Porque imagina, não, eu vejo mais pessoas que não seja a ver, só por pôr ordem, tem que ser um gajo com um ego gigante a ponto é, de pensar. É eu sei o que é que é A pensar de eu sou a pessoa é, que vou certo, fazer isto. Isso, isso, isso Ou nem eu sou a pessoa, mas estas são as ideias. Mas, sim, é mas é eu sou a pessoa, eu sou o veículo destas ideias. Sim, claro. Porque imagina. Mas tu vês muita gente, mano, mas tu vês muita gente aí que se tivesse essa oportunidade, mano. Tá Estava lá. Claro. Concordo, concordo, concordo. Porque não, acha, no que toda a gente, que acha que é. Que acha tipo, que a ideia é que dele? É que, é que está certa. E claro isto que é que sim. está certo. E tem, e pronto, e tem, e tem essa capacidade. O, o 25 de, de, de abril, abril, e só respondendo atrás à tua pergunta que tivesse inicialmente, esqueci-me de uma coisa. Para hum. mim, é duas coisas. Para mim, é uma das coisas que mais. Um,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 Todos os fins de... Os friados... Os fins de tomar vou... na todos os fins de Não, não, não. Como o Twitter é... É, é, é muito politizado. E politizado. Ok, friados é, políticos são mais... O 25 de abril, o 25... Não, 25 de abril Tu é é tens, é tens para A cantar a grândula Sem saber é ela Tipo ali a letra estava ali Um bocado Estás a ver? Mas, mas tens para de A viver mesmo a grândula A questão não é precisamente mas essa Mas tu que tens Claro que tens Depois, depois tens N de partidos novos mas, mas Depois tens é. os monárquicos Lá no meio <risos> <risos> E depois Epá, epá, aquilo... E depois tens o pessoal a insultar-se um ao outro. O 25 de Abril é lindo nesse Mas, aspecto. O, o, o, aquilo que mais o Twitter mi... do 25 de Abril. É, aquilo que aquilo mais me lembra é, é, é, é, é, é aqueles grupos políticos ou politizados que se acham donos do 25 de Abril. Tu estás cada vez mais péssimo de Ebro. <risos> Achas? <risos> Porquê? Porque disse agora que. Não, cá não, é não. Um... Acho que tu, se calhar, daqui a uns anos vais começar a ir <risos> <risos> Mandar... Turém já. Mandar. SMS manda as cartas. Imagina. <risos> eu considero-me, ainda hoje um bocadinho mais distante, mas considero-me ideologicamente social-democrata eu gostava que fosse possível aplicar pois isto, neste país mas diz-me uma coisa, existe... posso só pegar uma Sim. coisa que tu disseste? Sim. Tu disseste eu não sei se já não me bem as palavras mas disseste, ou dei pessoas ou grupos de pessoas que acham que o 25 de Abril são delas são donos, o o do partidos políticos a revolução que significou isto? bro. Para começar... Não fala, não fala assim para mim que não fez o Broa. Broa. Para começar... A Revolução significou para cada indivíduo que dela fez parte algo muito particular. Claro, claro que dentro de não. grupos significou coisas específicas. Mas até o próprio Conselho da Revolução tinha ideias diferentes entre si sobre o que é que aquilo significava e o que é que significaria o percurso a fazer. Houve quem quisesse instaurar um regime comunista, houve gente que não concordou, houve gente que fez contra golpes, houve gente que fez expropriações. A revolução não tem um significado, não tem uma interpretação. Mas não tem, mas não tem um grupo que, tenho... que não tem um grupo de pessoas. Tem. Que que que, que deu a ideia o que Tem, os militares. Mas, mas não é. mas Mas estavam, mas, mas ou seja, os militares te foram uma ideia e esses militares estavam em que esquadrante político? Estavam mais encostados, estavam mais à esquerda, mas havia pessoas muito à esquerda, por exemplo, o Hotel Saraiva de Carvalho, que era uma, uma, uma das figuras de proa, o Hotel Saraiva de Carvalho queria instaurar um, um, um regime de inspiração Comunista. Certo. Agora eu ia dizer leninista, se eu não estou a engano, mas posso estar nem posso estar enganado enganar, mas era comunista, ok? Um, Outras, out... mas estamos a falar dos militares, as pessoas que provocaram, porque eles depois entregaram o poder ao Conselho da Revolução, do qual faziam parte, mas que não era só por eles. Não era só, não era só, não era eles. só militares, ok. Opá, okay, e é, por isso é que se diz: eu disse há pouco que a Revolução não é a Revolução, é o golpe de 74, a Revolução é 74-75. A Revolução acaba no 25 de Novembro, pois. quando existe uma tentativa de tomar o poder. E se... ok, conta-me isso, conta-me isso, okay, muito sumariamente. No, no, ao pré, -que. eu sei o que é que 25, o 25 no verão quer dizer, Pronto, exatamente. mas explica-me o porquê, o... ok? Sem, sem me alongar muito, até porque eu não tenho os pormenores todos na cabeça neste momento, estás livre de errar, estou, mas não gosto, não gosto de fazer porque estou a falar aqui de coisas sérias. Um, o pré -que é um, é um é o chamado e o chamado verão quente são momentos de, de, de grande comoção social, de grande disputa política, ok? Por exemplo, as expropriações e. e e por aí em diante, um, em que, em que existem, existem para mim, dois conceitos-chave, que é a legitimidade democrática e a legitimidade revolucionária. A legitimidade democrática ainda não estava instituída. As primeiras eleições foram a 25 de abril de 76. Portanto, ainda se estava a decidir quem é que, quem é que merecia ter o país. Correto? Existe uma ala de, de, de pessoas que de, pessoas, de, de agentes políticos com, com poder militar que querem tomar pela força o poder porque se, se acham no direito de, de que têm a, a legitimidade revolucionária. A revolução serve para isto. O termo revolução é um termo obviamente muito querido a toda, toda a ideologia marxista. Assim, um grupo marxista. de pessoas então, vamos lá ver um grupo de pessoas um grupo que de... esteve envolvido na Revolução 74, que esteve envolvido criam, na Revolução criam, 74 porque... que, está envolvido, que, está envolvido nos, que está envolvido nos órgãos decisórios de, de, de informados. Estou agora no... vou tentar Desculpa. fazer aqui. Certo. Estás a explicar muito rápido. Okay. Então um grupo de pessoas que certo. esteve envolvido na Revolução 74, militares sim. sim, sim estou a pensar se seriam sim. não só Provavelmente não. Sim, criam estou... depois sim. em 76 pela é, força. em 25 de, 25 de Nove... novembro tomar o poder pela força sim. Okay, para instaurar um o que é golpe. mais outra ditadura sim, um regime de inspiração comunista okay. o novo 25 de novembro existe um contra que é bem sucedido em que outra ala de pessoas militares, não só mas também impede essa tomada de poder e a partir daí é considerada a derrota Basicamente, dessa vontade de instauração comunista, e pode passar-se, por isso é que eu estou a dizer, isto é na minha perspectiva, a, ao, ao, ao paradigma da legitimidade democrática. Percebes? E construir aquilo que é o Portugal que nós eu vou Eu -te, vou-te colocar bastante em cheio, Francisco. É. Mas estou, estou, estás com as batatas na mão, mas é mesmo assim: estamos Francisco. a falar 25 de abril, estamos a falar da FM. <risos> Porquê é que, isto é, isto é, atenção, é uma pergunta ingênua, uma pergunta naive, pergunta de quem vive a política no Twitter. Sim. Porquê é que existem pessoas que abominam o 25 de, de, de Abril como... Uh, desculpa, uh, sim, que abominam o 25 de Abril como outras que abominam o 25 de Novembro. Pronto, acho que abominam o 25 de... Não te esqueças que estamos a falar de uma sociedade e Faz de um discurso... Francisco. Muito obrigado. Um discurso e de uma, de uma amostra, que é a amostra que tens no Twitter altamente polarizada. Estou-te só a fazer... Pronto. Eu, estou, eu sou polarizado. Abominar, abominar o 25 de Abril é, obviamente, mais raro. acontecimento movimento minoritário, acontece. Abominar o 25 de Abril é, obviamente, porque se crê que aquilo é, é não... Mudar o, o estado de, de coisas não, era, não foi uma decisão correta. Tomar o poder não foi a decisão correta. O que daí adveio? Normalmente é, olha pá... Se, se, se, fosse, se fosse um sistema político diferente, eu até concordava mais, mas isto da forma como foi, para ser governado pelo, pelo socialismo, não quero. Adoro é essa palavra. Pronto. Top 3. Do, do, de quem abomina o 25 de novembro. Hoje em dia eu tenho esta sensação de que muita gente que abomina o 25 de novembro é mesmo por uma questão de disputa política. Okay. De dizer, estes gajos celebram o 25 de novembro, por isso eu não gosto do 25 de novembro percebes? a EL se lembra okay, 25 de é novembro o CDS clubística. valoriza 25 de novembro é clubismo okay. Okay? Mas tu no, entanto, que... no entanto há muita gente principalmente uh, no seio do, do, do PCP em, alguns, em, algumas, em algumas facções do, do bloco de esquerda a quem de facto o 25 de novembro faz muita impressão porque era aí que se concretizar aquilo que eles imaginam como a revolução, o poder popular na ideia, imagina, eu tenho alguma dificuldade em articular estes termos, porque eu sei quão falaciosa é que esta é ideia do poder popular, quando há, quando há alguns marmanjos que dizem que vão tomar o poder popular e dar o poder ao povo, mas eles é que ficam no, no, no topo do galinheiro, é tipo, olha, a melhor, a melhor analogia para isto é Quinta dos Porcos, Quinta dos, Animal Farm é Quinta dos Porcos, A Revolta dos Porcos, o livro do George Orwell, em que, se, se, se lês -se, é basicamente os porcos são os animais mais inteligentes da quinta os porcos fazem uma revolução expulsam os humanos e começam a, e começam a, a tomar conta da quinta e de repente somos todos iguais mas os porcos, somos todos, os animais são todos iguais mas há uns mais iguais que os outros que são os porcos sempre que existe uma classe dominante existe isto essa ideia do poder popular para mim está errada, não estou a dizer que o regime político que saiu de, que saiu de, do período de 75 76 seja a minha coisa preferida do mundo eu gosto muito dele não trocava por aquilo que tentaram substituir mas, não, mas tenho alguma dificuldade em articular nisso, eu concordo com uma vertente que parece equilibrada o ponto-chave é obviamente o 25 de Abril o 25 de Novembro é a concretização daquilo que para que de facto que o, o, o povo queria e tu na altura até podias não saber mas quando houve eleições a seguir Tu viste perfeitamente o que é que o povo queria, criar um centrão. Queria, queria um estado de coisas a menos. O CDS não teve uma votação expressiva. Mas na, na, o, o, o CDS pronto, era, um, era um partido obviamente muito tímido. Que já se distanciava, obviamente, do, da, da direita salazarista. E o, e o PCP, por exemplo, e as restantes forças de esquerda de, de extrema esquerda, que na altura se, na altura se apresentaram eleições, tiveram uma Portanto, a vontade popular não era a de estar no país. Se me quiserem dizer, olha, mas o povo é todo burro, pronto, tu dizes representas o povo <risos> queres o povo e o povo é todo burro. Mas bro. Diz estávamos a falar que foi no um ano a seguir a isso, das Sim. eleições. Estava fresco. Ah, Estava vale. a tinta fresca ainda. Estava a tinta fresca, meu, e imagina, e ainda que muita gente tenha entrado, tenha entrado no fulgor, por exemplo. Da, da expropriação nos latifúndios, e no Alentejo etc. ou seja, expulsar as pessoas que eram donas fazer lá uma autogestão, uma gestão coletiva uma gestão cooperativa, que são todos modelos que eu acho que têm imensa validade, atenção uh, isso não, não, não representava não, não representava necessariamente uma, uma, uma proposta política para a generalidade não, das pessoas Mas tu não achas quando tu és parte fundamental de uma, uma revolução? Sim Isso não te dá quase uma espécie legitimidade, estás a ver? Mas o que é que é uma parte fundamental de uma revolução? Porque as pessoas vão sempre achar-se elas próprias partes, agentes da revolução se, tivessem, se tiverem Mas eu não, vivido... Estou, estou a fazer uma pergunta. Não tem como falhar isso. Falavas há pouco, vamos, vamos terminar, deixamos o 1 de maio para o próximo ano. O meu avô, a, a, a 25 de abril de 74, era responsável por um... Pelo bala do Porto. Não, <risos> se calhar também era, mas não. Era responsável por uma pela, pela, pela, pela delegação da, da Associação Regional de Saúde do Porto. esquecem é assim, que, é assim que se chama, pá. isto deve estar tudo enganado. Mas pronto, era funcionário público, estava num, cargo, estava num cargo de gestão. Para ele, a revolução foi tratar de um processo uh, de gestão daquelas pessoas, de acalmar as pessoas. De, de, de, e de garantir que o serviço continuava a funcionar, porque ele trabalhava na área da saúde, as coisas tinham que continuar a funcionar, as, as visitas tinham que continuar a ser feitas, os recursos humanos tinham que tinham que continuar, continuar a funcionar, o material, o equipamento tinha que continuar a vir. ele Toda a gente foi um, um, nesse sentido um agente da revolução. Todas, todas as pessoas que desempenharam um, um papel, papel ativo, é. para que. os que, que o país continuasse a funcionar, coloquemos nestes termos, para que o país mudasse naquilo que tinha se mudado. Sim, claro, e houve pessoas que perderam, por isso lá está. Eu não quero estar aqui a batendo o ceguinho, mas as, a, a, as cooperativas perderam, N, não perderam a, aquele fulgor de cooperativo não é? de tomar as propriedades, ficar com elas, ocupá-las, fazer, fazer, fazer, fazer a gestão coletiva do, dos meios de produção. Menos a igreja A igreja como assim? A igreja não perdeu A igreja não perdeu A igreja perdeu muito do que tinha, não sei, tinha Perdeu a... muito do que tinha no sentido Calma uh, É porque O poder da igreja é um poder Nesta altura um poder muito simbólico E não era na altura né? Na altura, ah, porque, isto, atenção, na altura o, dos anos 60, 70 Imagina o, o, A igreja não fazia tudo o que queria com o Salazar a Igreja fazia o que se queria que ela fizesse. Essa parte é importante. Ou existe uma concordata assinada com a Santa Sé, que data de 1940, que instituiu uma série de benesses para, para a Igreja Católica dentro do regime de Portugal. Concordata essa acho que ainda é válida, em termos jurídicos. Não foi, não foi, não foi substituída nem absolvida. Uh, mas, mas o... o Há é uma instrumentalização da Igreja Católica enquanto instituição e foco de poder por parte do regime. É uma, é uma relação simbiótica. Com a implantação de um Estado laico, a Igreja perde. Não perde tanto quanto perdeu na Primeira República. Porque, sustou, porque a República, a Primeira República procurou -se. instituir um Estado antirreligioso. Como perseguição religiosa, efetivamente. Percebes? Por isso, eu acho, espera, a partir do momento em que, tu, é, que tens um Estado que se assume como um Estado laico, não sei. Não, foi só uma questão, só que estou espero, a fazer questões. Acho que é isso, tipo, porque, pá, depois podes medir de várias maneiras, mas, acho, eu diria que é por aí. Não, só tu pensavas bem merdas, tu, por sabes muita coisa. Tu. Não, isto eu, eu isto, eu isto estudei aprofundadamente. O que é 25 de abril? Não tanto o, 20, o 25 de Abril, também, mas, mas por início e, próprio, em termos académicos, te estudo, eu, para, a minha tese de, para a minha tese de mostrar. Não foi por curiosidade? Não, foi por curiosidade. Porque imagina, tese até, por curiosidade? A por Não, até a minha tese, porque a minha tese incide sobre o período 1930, que ainda é implantação formal do Estado Novo, até 1950. Uh, o resto, o resto é, por, sim, é por curiosidade, é porque acho interessante, conhecer, é isso, acho interessante conhecer a história do meu país e as, ide, <risos> e as ideias que me formam. Eu gosto mais da história recente do que a história de 1500 Pá, isso, isso já é muito distanciado para mim. É assim, eu acho que a história é tão importante. ser uma que... alguém vivo perto de mim. Não. Era válido. É. Alguém vivo, viveu lá, pronto, a partir daí não, já não. Não, não é, não é isso. A história, a, história, a história é tão importante quanto a herança das ideias, que, no, no momento em que estás a estudar, é importante para, para o teu contexto para qualquer contexto. Imagina. a história de Dom Afonso Henriques é importante não tanto porque mas é a fundação de Portugal nos termos em que foi e a mitologia que se cria à volta de Dom Afonso Henriques é importante para mim como português? sim, é importante para mim perceber até porque me, me diz me, me, me diz muito a forma como essa mitologia foi parada do, do da xenofobia e da mentalidade in-group, tipo de, de, de, de defesa dos seus, que se cria, nomeadamente a, a, a, relativamente a etnias diferentes. Tipo, nós poderíamos ser muito mais próximos do norte da África, do que somos. Nós geneticamente somos muito mais próximos do que somos do que somos em termos culturais. Foi porque o mito que foi propagado, obviamente que há um, que há um, oceano, que há um oceano, que há um mar, a separar, mas o mito que é propagado é de que aquelas pessoas são menos civilizadas do que tu, porque eventualmente tem uma religião, professa, uma religião diferente, porque há toda uma série de, de diferenças. Eu acho que isso é, isso é super importante. Agora, olha, por exemplo, uma coisa que eu, que eu nunca estudei, que eu nunca estudei um, com detalhe e, e, e planei sempre fazer, nunca me lembro, é. é, é o século XIX em Portugal. Okay. O Miguelismo, já ouviste falar? Miguelismo não. Pá, porque basicamente na altura, na altura, na altura discutia-se muito que tipo de sociedade é que nós queríamos, que tipo, que tipo de poder é que é que é que que se século Portugal. Não havia, não era, nós queríamos havia tipo uma monarquia. Havia, mas havia. que tipo de monarquia? Querias, querias uma monarquia absoluta século ou uma 19, monarquia liberal? É, 1800. que é, é, é a ideia de, por exemplo, a ideia de, de, de, de Portugal. Um, de, de Portugal não, do Porto, como cidade liberal, vem daí. Do, da resistência liberal uh, à, àquilo que era, que era uma monarquia absoluta, que era, um, que era um poder derivado. Ou, por exemplo, é, é engraçado Marquês Pombal. Então, a gente não falar do Marquês Pombal. Marquês Pombal era um déspota, era um ditador zeco, Não era rei, mas era um ditador Zeco Fez uma baixa. Não foi o gajo que fez quando levou o tsunami em cima? Foi. Certo, a Baixa Pombalina é a que tida como o meu legado. A forma, uma, a forma como o Marquês Pombal geriu os assuntos públicos foi a de tomar por completo o poder e todas as, as decisões. Tu sabes bem merdas, Chico? Não sei nada. Isto só sei pela rama, estas coisas. Não sabes bem merdas, sabes? Pronto, obrigado, João Paulo. Sabes, sabes, sabe, sabe? Não é sabe, é só merda. Sabe, é merda, não tenho problema ou... em admiti-lo. Sabe merdas, mano. O tipo, que é que tu achas 25 de Abril? Acho, foi ah, liberdade de expressão. Tipo, eu gosto, não sei o quê. O é que tu sabe 25 de brilho? O Chico, uma hora de episódio. Ah, Mora de episódio? <risos> <risos> Exato. Não sei nada. Imagina, é, bo, é bom ouvir, é bom ouvir. Pá, eu gosto muito, gosto de, ouvir, gosto de ouvir o Chico falar destas coisas. Aprendo muito contigo, destas coisas. Agora, lá está, se calhar posso estar muito enviesado depois. Podes? Eu sou... Opa, eu tento, eu tento Mas ele também é, é o primeiro vida. a dizer te que te opiniões. convida para ires descobrir por ti. E depois ele manda-me os links que vê. <risos> os desenhos. Tu <risos> eu... te convidas-me pelos teus links. Mas é assim: se quiserem mesmo falar sobre isto, podemos falar com, com pessoas que saibam, efetivamente, têm muita propriedade. Sobre o 25 de Abril? Sobre, sobre, História sobre política, política portuguesa. Se, queres falar, se, se quiseres falar de sociedade portuguesa da história da sociedade portuguesa, política, cultural, etc. Pode, pode falar-se com o Virgílio Borges Pereira. Pronto, isso era uma boa pessoa para se falar. E é. é ainda é um historiador mesmo. Mesmo, foda sociólogo, sociólogo. Três, três nomes é sempre Não, mas coisa de... olha, eu gostei, eu gosto, gosto gosto muito destes episódios que tu, que tu falas muito. Pá. Que tu cospes Fim. knowledge. Cospes knowledge. Mano, admite. Mas não sei, é porque isso. é uma pessoa de elogia, agradece eu percebo isso, Eu agradeço, já agradeço. foda tenho, Mas tem dificuldade... Mano, é um mas sério. agradece. chama é síndrome de impostor João Paulo. Tá bem, mas mano, se alguém aparecer mano, agora imagina, com um comentário do eu, caralho a dizer a ideia, tu fizeste isto e isto errado, também é fácil certo, o Google certo. aberto. Certo. E também a é mi, fácil o apagar. É minha. democracia prima aqui. É isso. a <risos> minha <não, porque>, ideia. <risos> a minha ideia <risos> não era falar precisamente sobre isto era falar mais de, daquilo que nós vemos não era contar a história do 25 de Abril que lá está porque eu, a, a minha mas, calhar, a, a mais... minha insegurança relativamente a este tópico é a seguinte é que já falámos ano passado sobre o 25 de Abril, bem merdas ah, pois, e falámos de mas... outra forma, sem ser esta claro que sim e, e, tipo, e agora acho não que já do... 20... estávamos que importante a falar só do, só que do que não ouvi sim, o podcast, eu fiquei assim, a pensar sim. nós já falámos ano passado, yeah. então estava yeah. a cagar assim, não me quero repetir como é que o Carvalho diz uma música nova para o novo só que agora eu onde é que tens andado? eu estou na minha, <risos> eles querem novidades <risos> ver, mano, já falámos vamos ano passado sobre isso quem o... é quiser ver o... o ano passado é só o um ano atrás. Não, o que eu estou a dizer é relativamente a isto é que isto torna-se um bocadinho uma sessão de, de história, de factos de, de de ligações entre eventos que eu não tenho presente na memória Pá, não tenho isso memorizado, tenho muita dificuldade se eu hoje Tivesse, olha, ok, eu vou falar sobre o 25 de Abril sou sobre o Estado Novo nestes termos. É terias-te preparado de uma forma. É uma teria é <risos> não, não, não, Mas é para reavivar a memória, para ah. não estar aqui a hesitar, opá, olha, não só, mas também. Estou a lembrar-me tipo, deste nome, daquele, mas este que gajo fazer. Mas, sim, o quê? É bom, bro, é bom tipo, pensar assim, eu fazer assim, assim. Se tu, tá, tu hesitas, tu dou olho, te faz assim para hesitar, ou seja, sim. não tens a certeza que não estás a dizer. Se tu tivesse tipo, olho não aberto, olho regalado a dizer e estavas a dizer merda. Agora tu, tu fechaste tu fechaste Tu o olho. tá bem, mas isso não me interessa. Não, mas interessa isso protesta. É te... Mas eu, mas eu é não estou aqui interessado é tipo em fazer o, É tipo fazer figas. Eu não estou aqui interessado em proteger. Mas, receber, mas receber elogios não pode. Eu estou aqui interessado em ter uma conversa com, com substância. E não vou falar de propriedade, sobre os outros pelos quais não sinto propriedade. Se não, chamava-me Miguel Milhão. Ei. Ei, <risos> aí <mano, risos> <sei> a Maria <risos> Sérgio é ganda-tona. Que cheio carinha alegre. <risos> mas, atenção. É irrelevante. Miguel Milhão, um beijo para ti. Vem cá visitar-nos, se quiseres. Pá, yeah. um, Se puderem deixar uh, <risos> like neste vídeo. Também se puderem, caramba. Não, se puderem, que <risos> estou Não, não, não. não 25 sabemos. de abril é em Portugal. Não é no ano 25 nosso. de abril queremos 1974 likes. Tauas. Não, e não show. peço tantos. Peço tantos. Peço 1874 okay. likes. Já ficava contente. Ok. Acho que agora para ser mais real, sem likes. 1804. 1874. Ah, ah, okay. 1874. E, e pronto, e pronto, e, e para a semana vemos. Temos convidados para a semana, depende. <risos> depende se não tiver treinos, depende. depende. Outra coisa, digam ao Chico para ele começar a fazer lives na Twitch. E eu, fazer live, tu não fazes comigo? Não, eu faço contigo, estás a ver? Mas tu poderás ser o, o, o grande. Está ah, bem, temos de fazer lives na Twitch. Digam ao Chico isso, e, e digam ao Chico também, as meninas e os meninos que andam a ver a tomatada do Chico aos saltos peço lhe Realmente. desculpa. Olha quando é que isto começou na minha, na minha sala aos saltos. Na, olha, porque antes de 25 de Abril não apunhas, mesmo, mesmo que não fosse uma ditadura, oh, não, bro, havia não havia redes sociais. Não <risos> havia o tipo de vestuário que há. Sabes? Eu por causa do hip-hop e das, e das, e, das pá, e das piadinhas de pizza do hip hop nas músicas, estás a ver? Eu sempre ouço a palavra ditadura, uhum. A ditadura. Pensa sempre por nisso, mano. Eu não consigo não desassociar. A ditadura. Eu não consigo não desassociar disso, estás a ver? Mano? Eu sempre que ouço ditador, eu penso naquele que dita a dor. Ou treinador é aquele que treina. Ah, o Abel Xavier. É o Abel Xavier que disse isso. Pronto, vamos à nossa pão, vida. Ampá-cá-me. para cá Com a ditadura.